Oi, eu sou a Maria e você está no novo Maria quer viajar. Ah! Finalmente esse cenário ficou pronto. Ai, eu tô muito feliz! Quando eu comecei o canal no YouTube, eu estava Quebrando uma barreira enorme dentro de mim, eu estava vencendo um monstro Eu tinha muito medo de fazer vídeo, apesar de ser o meu sonho, produzir conteúdo pra internet E aí eu comecei o canal e eu lembro que o primeiro vídeo que eu gravei foi tão assustador Tão assustador, eu suava, eu tremia, eu gaguejava, eu falei igual um robô no vídeo eu não conseguia me expressar bem. E agora eu simplesmente me sinto confortável. Eu olho essa câmera e eu imagino vocês assistindo. Eu imagino a minha audiência, sabe? Eu imagino as pessoas pegando as informações que eu passo e os conteúdos que eu passo e se aproveitando deles e, e aprendendo e crescendo e melhorando e ganhando oportunidades. Ai, quanta coisa! Então assim, tá vindo muita novidade, tá vindo muita coisa boa por aí. Se prepara, inscreva-se no canal, que você só vai ter notícia ótima a partir de agora. Entendeu? É uma nova era, é um novo, é o um recomeço, é um. Uh, tinha que para pra fora, tinha que para pra fora. Tô muito feliz, esse cenário foi feito com muito carinho, o sonho da minha vida era ter uma parede cheia de quadros assim. Era até uma luminária dessa, rose gold Ó oh. ah! Agora, vamos falar do cenário, né? Vamos fazer o um tour, porque o cenário tem mais coisa aqui pra cima, que a câmera não tá mostrando e eu quero mostrar tudo pra vocês Vou mostrar pra vocês agora, com todos os detalhes, o cenário de cima a baixo e explicar só um pouquinho sobre cada coisa pra vocês entenderem o contexto todo. Vamos lá! Coloquei esse papel de parede, como vocês devem ter visto. Esse quadro aqui tá na logo. É um dos itens da logo do Maria Quer Viajar. Coloca a logo aí, Jimmy, pra gente ver... É uma câmera, porque eu amo fotografia e dentro da câmera uma paisagem de cidade, de landscape, porque eu amo fotografar as minhas viagens. Essa flecha aqui, ela significa muito pra mim, eu até tenho uma tatuagem sobre isso. Esse quadro aqui, Eat Well, Travel Often. É... coma bem e viaje sempre. Então é, um, é a minha cara, porque eu como muito e viajo sempre, então esse quadro é a minha cara. Já esse quadro aqui tá escrito To travel is to live. Viajar é viver. E o mapa mundi com o fundo aquareladinho, assim, que eu amo aquarela. Essa daqui é a torre Eiffel e o Big Ben de Londres e Paris. Isso aqui fazem parte da abertura, da introdução do canal. Ei, eu quero saber o que, que você tá fazendo aí que ainda não se inscreveu nesse canal. E se você já é inscrito, cadê o um like? Bora, bora, bora ajudar a amiguinha a crescer no YouTube. Esses três quadrinhos aqui que eu amo são as redes sociais. Olha só, o vermelhinho é o YouTube, eu coloquei um quadrinho mais azulzinho para o Facebook e um meio rosa, meio lilás para Instagram. Esse quadro aqui é o significado do dicionário da palavra... Wanderlust Que eu tenho inclusive uma tatuagem com essa palavra e uns desenhos The irresistible, uncurable desire to travel or wonder. É a irresistível, incurável desejo de viajar ou ou Wonder é como se fosse andar sem rumo né? Sair andando Esse letreiro aqui eu posso trocar as letras Escrever o que eu quiser Então por enquanto tá escrito Maria quer viajar Inscreva-se deixa seu like E esse quadro Make today great Porque eu acredito que nós fazemos o nosso dia acontecer Somos nós que temos o controle se ele vai ser bom ou não Então esse quadro é a minha cara também E por último essas três, é, três pontos turísticos aqui de Dublin Que são os lugares que eu mais frequento, que eu mais vivo É o Temple Bar, eu tirei essas fotos Só que aí eu tratei elas para ficar preto e branco Esse aqui é o Day Spire, que marca exatamente o centro de Dublin e essa daqui é a Happy Bridge, que tem até a história sobre a Happy Bridge lá no Instagram. Essa daqui vai ser a poltrona que eu vou sentar, tem até um rascunho ali. E agora... Vamos à luminária e à mesinha. É o copo do Maria Quer Viajar, uma caixa de viagens que tem lembranças de viagens e coisas que eu vou falar no canal com vocês mais pra frente. Uma câmera fotográfica de plástico, que na verdade é um porta-durex. E o meu copo, que eu bebo água nele o dia inteiro, que tá escrito Lights, Camera, Vlog. E o meu favorito de todo esse cenário, que é essa luminária, que eu comprei na Primark. Olha que linda, ela é rose gold. E essa lâmpada decorativa por dentro também é um charme. E tudo isso só foi possível graças à minha amiga Viviane. Ela é arquiteta e ela que projetou tudo isso... Eu fui na casa dela e falei assim, amiga, eu preciso de um cenário novo, eu preciso dar um upgrade na minha sala para eu ter um lugar bonito para filmar. E ela começou a me mandar imagens de referência, mais ou menos, pra poder eu ter uma noção das coisas. A única coisa que eu falei para ela é que eu queria um cenário, que eu pudesse gravar em pé, gravar sentada, ter vários ângulos, que fosse fácil, que eu não precisasse desmontar a minha sala e remontar toda vez que eu fosse gravar um vídeo e que eu amava a ideia de ter uma parede de quadrinhos que eu nunca tive uma parede cheia de quadrinhos e tal e aí ela me mandou várias referências, várias coisas a gente foi escolhendo junto e ela foi, fez o, o, o projeto todo e pronto! Aconteceu! Como vocês viram, a gente colocou o papel de parede juntas ela me ensinou a colocar porque eu não fazia ideia e aí ela fez tudo, inclusive se vocês quiserem fa é, vídeos falando sobre organização de casa, dica de arquitetura, dica de decoração Eu posso trazer ela aqui, ela é uma querida e eu tenho certeza que ela vai amar ensinar pra vocês aqui no canal Obrigada Vivi, muito obrigada a amo você Eu espero que vocês tenham gostado do vídeo, tenham um dia maravilhoso e aguardem, só vai vir vídeo top a partir de agora eu não vou falar logo assim, que é pra deixar a expectativa lá em cima, entendeu? Beijo!